Hehe <laughs> seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje, gente, eu tô aqui pra mostrar todos os segredos de todos os catálogos do Clube Pinguim Brasil. Começando aqui pela praia, nossa querida praia. Tá vendo que tem duas pranchas aqui, mas tem outra prancha escondida? Deixa eu ver aqui, ó, gente, no meio de um ente pegando onda. Vai ter a prancha dourada que, inclusive, eu já coletei, eu já mostrei em vídeo, em chutes. Mas pra quem não viu, tá aí como coletar essa prancha. Mais bonita do que essas duas. Mentira, esse, esse daqui, amarelo com fogo, é bonita. Né? Essa control aqui é mais minha cara, né, gente? Rosa, as outras é bem bonita. Agora, gente, eu vou mostrar aqui o segredo dos catálogos do dojo. Obra de arte, óster, ó, oh, minha dicção boa, hein? Na moral, não vou nem tentar mais falar. Geralmente, gente, os segredos ficam aqui, ó, nessas... É, mas maconha, né? Nessas folhas aqui de de árvore, né? Misericórdia, que é o que eu falei agora. Então, vamos ver se eu não tem algum aqui. E é só vocês indo passando a página e passando a seta do mouse em cima. Geralmente, aqui não tem, também não tem, né? É nessa página aqui que tem, ó. Eu não vi vídeo de ninguém, tá, gente? Eu que tô descobrindo sozinho. <risos> Nessa página que tem, na próxima Página também tem Esse aqui é... Ah, eu gostei desse rosinha Ai gente, eu vou comprar na moral Mas na moral, chique de doer, velho Na outra página, mais um Aqui, rosinha também, eu não vou comprar Porque eu já tenho, né? Ah, mas não é diferente do outro né São os segredos desse catálogo Vamos agora pro catálogo de Puff Nesse catálogo aqui, na primeira página Já temos um segredo aqui nesse Biscoito, atrás tem 10 de Biscoito e, ah, só pra não ficar Eu não comprar nada pros meus Puff, que é ele não come mesmo. Porque não sente fome. Eu vou comprar aqui pra eles. Esse segredo daqui. E, gente, é bom você ir pasturando a seta aqui em cima. Ó, do bolo, da pimenta, lá atrás. Entendeu? Ó, oh, pitalha. Vocês passam essa próxima página aqui. Essas duas. Eu já olhei, tá, gente? Com certeza eu, eu olhei errado. E aqui nesse barco. Nesse navio aqui. Temos o um condomínio do, de Puff. Eu vou comprar também, né? que eu não compro nada dos meus Tá? Uhum, uhum. É verdade. Né? É uma verdade, news. E, gente, cada Puff tem seus objetos. Aqui nessa página você pode comprar conferir. Quais objetos eles usam? Aqui nesse boneco aqui tem mais um segredo. Tigela para água. Vou comprar, né? Eles passam sede lá também. Não tem nada. Tô comprando. Papai tá chegando. Aqui com esse puff dormindo aqui, babão. Temos uma casa cinza. Mas não tem casa cinza? Ah, não tem, ó. Aqui nas cores não tem. Gente, olha que coisa mais fofa esse puff branco bebendo água. Na moral, linguinha azul dele. Na moral, velho, coisa mais fofa que eu vi hoje. Aqui na letra Z tá dormindo, roncando. Gama cinza. Cinza, que é só para assinantes E isso, gente Não tem um Puff cinza Eu quero Puff cinza Nós queremos, né? Então esse é o segredo do catálogo do Puffish Na loja Puff Galera, dê uma olhada aqui no catálogo de spot Pra ver se encontrava algum segredo Eu não encontrei Ou eu procuro mal Ou não tem mesmo Vou ver agora se tem num palco Na verdade, era pra ter... Ah, foda loja do figurino Do palco Ou do... Agora tá num palco Porque tá acontecendo a festa Que é a festa antiga, né? E antes não tinha Shop. Já vamos aqui nessa cara de aça mambalha pré-histórica. Temos a saia de grama aqui em busca. Temos mais um segredo que é o cetro de farol. Faraó. Misericórdia. Na página anterior tinha esse chapéu aqui barato. Eu vou comprar porque isso só custa 10 centavos. Gente, depois de tanto tempo eu encontrei mais um segredo aqui. No focinho. A coroa pôr do sol. Gente, as páginas que eu não estou mostrando quer dizer que não tem segredo. Eu juro para vocês. Esse cabruco é muito grande, gente. Encontrei mais um segredo que é a gola de babados. <risos> que babado, What the Que é o nomes que o cara coloca? É a coleirinha, gente. Oh, meu Deus, oh, meu Deus.